Algumas semanas atrás eu tive o imenso prazer de ser mestre de cerimônias abrindo o show para um dos grandes mestres do humor gaúcho, André Damasceno. Então confiram aí um pouco de como foi esse show. Espero que vocês gostem. quero chamar de volta aqui o meu amigo Nick das Palmas pra ele. Que é esse cara, meu? Palmas! Gente, eu percebi que eu tô bem perdido aqui. Eu tô mais perdido que filho de puta em meus pais. Porque eu não, eu não me apresentei para vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou o Mico. Sou publicitário, produtor de eventos. E também sou uh, humorista, na rádio fã de Torres. E muitas pessoas me perguntam, por que Mico? Né? O meu nome, na verdade, é Jason. E toda sexta-feira, às 13, eu ouço a mesma piadinha. Uh.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 que é um filme de terror de baixo orçamento e é brasileirado. <risos> complicado, né? é tipo Walt Disney e aí vai lá homenagear o cara e bota o nome de Walt Disney. <risos> <risos> ah, é, tipo, complicado. Eu não sei se vocês é notaram, eu tenho três defeitos assim bem notável. Eu sou baixinho, gordo. Não parece que eu tenho uma linha de oito? <risos> e eu tenho testa enorme. É um outdoor. Minha testa tem umas 42 polegadas, mais ou menos. Antes de eu ser gordo, eu era só baixinho e testudo. Daí me chamavam de Neutron. Aí, um dia eu tive que fazer um trabalho e aí eu me pintei de azul. Aí era Megamente. Complicado, complicado. Porque apelido pra baixinho tem um monte, né, gente? Tem uh, Chaveirinho, pintor de rodapé, anão de jardim, noivo de bolo. Pouca sombra. Agora eu tenho os meus preferidos. Tipo, alpinista de escada. Tarzan de samambaia. Né? E o surfista de micro-ondas. Vou dar um tempinho para vocês entenderem. Micro... Ondas... É engraçado essa, essa daí. Porque eu paro aqui E aí eu fico olhando pra vocês e aí tem gente que fica aqui assim, né? É. <risos> Mas não entendeu! Tá fingindo que entendeu! E aí daqui a pouco vai uma faísca atrasada. Ah, ah, Bom, gente Finalmente chegou a grande hora De a gente chamar aqui a nossa atração principal da noite Com grande honra Eu quero chamar aqui ao palco Esse cara que já trabalhou com um Chico Anísio, na Escolinha do Profissional do Mundo. Esse cara que foi o Lula do Zuana Total. Com vocês, com muitas palmas, André da Macedo. Continuem até chegar. Vai lá! Subiu ali, né? O morto conseguiu subir ali, ou não. E um belo dia eu fui naval, ver se a turma aqui é boa. Estava dando aula de, agora vamos ver se a turma aqui é boa, gente. Estava dando aula de equação do segundo grau, fórmula de Vascara, ô que maravilha. Estava lá na Báscara, 50 minutos de Báscara. Terminei a aula, apaguei o quarto, e o magrão ficou me olhando assim, né? Fiquei, ó. Eu disse, pai, esse magrão não entendeu nada do que eu falei, cara. Esse magrão não entendeu nada. E daí, Magrão? Entendeu a explicação aqui? É Pague negócio seguinte, meu, Eu não sei se eu entendi, né, velho? Então, é porque tu não entendeu, Magrão. Não, eu não tô eu dizendo que ela não entendi. Eu tô dizendo assim, ó. Eu não sei se eu entendi. Não, porque se eu tivesse entendido, eu saberia, né, galera? Se eu não tivesse, eu também saberia. O é que eu tô na dúvida, velho. Tá, esquece tudo, Magrão. Eu quero saber o seguinte. Acabei de dar agora aqui ó, qual é a fórmula de básica, a maior fórmula de básica, se não me falha a memória eu acho que eu não me lembro, <risos> mas o meu raciocínio, lógico, o é super rápido, né? Cara? desde pequenininho eu tenho raciocínio rápido, geralmente é tudo errado né prof, mas pelo menos é rápido né, meu <risos> então, magrão, qual é a vantagem que tu acha que tu pode ter de raciocinar rápido, se tu tá raciocinando errado? Não é que tem uns colegas meus, eles demoram 50 minutos pra tirar um zero, né? Eu em 13 minutos já tirei o meu e vou embora, mas sim. Sabe o que a gente veio fazer aqui hoje? Não. Eu vim fazer as pessoas rirem. Ah, você vai tirar sua roupa. Não. Eu vim fazer comédia. Legal, quando é começa? Eu, anda, eu vim fazer comédia, só que eu sou diferente dos outros humoristas aqui Porque os outros são engraçados? Panda, eu sou diferente porque eu faço ventriloquia, eu sou tipo um ventríloco Ah, legal, da hora, o que é a ventriloquia? Ventriloquia, ventriloquia, é quando eu faço de conta que estou conversando com um boneco Legal, da hora Quem está procurando? O boneco? Tu, meu boneco? Ah, mais de oh. Sem palavrão aqui, ao respeito. Sabia que quando tu fala palavrão, tu deixa de ser aquele urso pandinha, fofinho, bonitinho? Continua? Que gosta de um bambu? Vai tomar no teu cu. Tu não vai falar palavrão? Tu vai parar de falar palavrão? Tu não vai falar? Não vou. Não vai mesmo? Não vou com a Vormir. Manda um salve pros teus fãs. Um salve pros meus fãs que nem existem. Tomar, bem, um dia vocês vão me ver Nossa, o eu vi ele com aquele politão esquisito. Eu não preparei nada agora no final. Vocês estão contando que eu estou improvisando legal aqui, Estou né? totalmente improvisado aqui. Gritem como se não houvesse amanhã. <risos> com vocês, com muitas pal pal Ué? palmas... Palmas! Vamos, vamos fazer de novo? Esse é o meu melhor, pessoal. Por enquanto é isso. Sabe aquele porquinho lá do Looney Tunes? Isso é tudo, pessoal! <risos>